E é melhor o senhor sair da minha casa, nunca brinco com um o peso de ascendente, escorpião! Não vou falar de Legião, de Renato Russo e nem de General, mas hoje o programa tem a ver com ascendente, será? Continue comigo! Muito bem, olha, hoje eu de com Curti recebendo aqui uma mulher que conhece tudo de astrologia, Luísa Curti, que por acaso é a minha irmã e vai falar com você sobre essa ciência, essa questão esotérica, esse negócio que o pessoal acha que é misticismo. Ciência. De contas, Luísa, o que, que é astrologia? É ciência, sim. É, tem um amigo que fez um estudo seríssimo lá em Brasília, na Universidade de Brasília, com geólogo matemático, físico comprovando, um índice de acerto absurdo, então sim, é... e a gente tem que fazer cálculo e beça para chegar no resultado, é ciência sim. Muito bacana, então vamos lá, é ciência, mas aí como é que explica, se é que existe aquela questão de, ah, eu tô próximo do meu aniversário... Inferno astral? Inferno astral. tem ah, isso mesmo é. ou não? Como é que é esse negócio? Inferno astral é uma coisa incutida na cabeça da gente, viu, porque é final de ciclo, né, vai chegando aquela a hora de você fazer um balanço, que você fica pensando, na... nossa, vou ficar mais velho, o que, que eu fiz, o que, que aconteceu esse ano, onde eu cheguei, o que, que eu realizei. Mas na verdade tudo depende do céu naquele momento, é o trânsito planetário. Não tem a ver com, pode ser bom, por exemplo, pode ser um balanço bom, porque é inferno. que inferno. É coisa. só um balanço, e... então tá, inconscientemente então... a gente faz. Então tá, e aí como é que funciona então, se é que tem isso, também dizem né, que até os 30 anos você está sendo regido pelo seu signo de nascimento e tal, mas aí passou você vai então para o seu eu ascendente. ascendente. Eu sou de virgem tá. e meu ascendente é Sagitário, então as coisas que acontecem comigo, os comportamentos que eu busco ter, eu vou onde está Sagitário. Tem a ver isso ou não? Não, porque a gente é o Sol né, nós somos o Sol. E o ascendente, na verdade, é, é quando você tem 28, 29, 30 anos e aí, como o inferno astral, ah. é um período que você faz o balanço da sua vida, de conquistas, de chegadas, e, enfim. Não, não existe, não tem como. O que acontece, Rô, é que quando ele vai chegando perto do nosso aniversário também, tem um negócio que chama Revolução Solar que é, um, é, um, é como se fosse uma atualizada do nosso mapa astral para o próximo ano que vem. Que coisa doida! Isso aí tem a ver com... Isso é uma curiosidade que eu tenho. A data de nascimento, por exemplo. É, quem nasceu... Eu sou de Virgem, Como eu falei, eu nasci no dia 28. Então, é final do mês de agosto. É, quem nasce no começo só tem uma coisa diferente do que quem nasce no final. Tem, tem, tem. o primeiro decanato, o segundo decanato. Tem, tem umas características sim, que o primeiro é o mais forte, o segundo é mediano e o terceiro vai diluindo, mas todo mundo. Eu tô, tô diluindo, então. Todo mundo. Não, né, Ainda tem. Ainda tem setembro inteiro para você, né? Que louco. Você, aliás, é do primeiro decanato. 28 de agosto. Você é virgem. Né? Bastante virgem. Eu ah, não sou tão, tão assim, não, hein? Será? Tem alguns comportamentos que eu falo, cara, quem vê acha que eu não sou de virgem. Tem essas coisas também de tem. que o cara fala assim, que é muito detalhista. Você, qual é o seu signo? Você é de virgem? Bem, é, é, é que cada signo tem uma é. tem uma pecha, uma uma né? Uma ah, o escorpiano, isso, o taurino aquilo, o virginiano tal. Cada um sabe a característica, o ariano tal, né? Que legal. Uma curiosidade que eu tenho é. São aquelas pessoas que nascem na mesma data, uhum. exemplo, 19 de, de fevereiro uhum. e teoricamente se olha no jornal lá, você vai pegar o período e você vai ver, eu posso estar enganado, mas 19 de fevereiro eu acho que ainda é aquário. Uhum, uhum. Mas existem casos que 19 de fevereiro eu conheço, gente, que é de peixe. O trigo conheci duas pessoas de 40 e tantos anos e dois aquarianos por acaso. Não, só aquário também, que é legal. Não, não eram. Passaram 40 e tantos anos achando que era um aquário, mas é um peixe, são. E como é que, mas como é que pode isso? Como é explica isso? Porque o sol, ele entra naquele dia, só que tem a hora que ele passa por um signo. E a pessoa pode ter nascido numa hora que naquele momento o sol ainda não tem entrado. Caraca! E, e nesse caso então, vai, o cara acha que nasceu de aquário ele é de peixes? É, é, o ascendente dele depois dos 30 é o quê? Ah, depende, depende Também. do sol dele. É tudo é, é uma fotografia do céu no momento que você nasceu. Cara, é muito louco isso. Então, cada um tem a sua. Vale muito a pena viver essa, essa experiência e iluminar e essas coisas assim de horóscopo diário. Que tem algumas pessoas que eles acham que tem que se basear ou em jornal ou em site e tal para ver ah, e o que que o signo é, reserva para o meu dia de hoje e tá. tal. Isso, isso é fato, porque assim, nós estamos falando de 12 signos, seriam 12 pessoas, o cara. É, então. É, olha, na verdade. É, é crença? Não é crença, mas é. Antigamente quem fazia o horóscopo no jornal não era nem o, o, o cara do o astrólogo, era o foca. Pegava uma informação e tal e jogava lá. Pegava até, sei lá, Zora e Onara até faria, mas ele ia lá e escrevia, na tá, geral. Estava todo mundo, tá, todo mundo vai enfrentar um dia difícil, fica esperto com, sei lá, seu documento. Mas não é, hoje, com um programa de astrologia super avançado, tecnologia mesmo, você, você até faz, mas poxa vida, são só 12 características. Você tem 12 carinhos com o mesmo comportamento, então dentro dos Pois é, sendo que eu posso estar com mercúrio, retrógrado em tal casa e me pegando em tal setor tal. Cara, que louco isso. É muita coisa, né? Então vamos lá, então se o horóscopo em jornal, em site, tal, não vai me ajudar, ou vai ajudar se você tem uma. Tudo bem, né? Crença, mas se eu acreditar naquilo ali realmente nossa, realmente hoje eu passei por isso e tal. Enfim. Às vezes acontece isso. Eu não acredito em coincidências, mas talvez você se prontificou a prestar tanta atenção naquilo que você está lendo que você vai querer buscar um comportamento daquilo ali, né? O tal do inconsciente, o... é o nosso inconsciente. É, é, é... sugestivo, né? É sugestionável, sugestionável. enfim. O e a questão da... da astrologia, então, é? Como é que a astrologia de fato, então, pode colaborar ou pode ajudar a gente no, no nosso comportamento ou nas coisas que a gente vive no dia a dia, seja ela parte de comportamento, seja viagem, seja mudança de emprego, melhor data para isso, aquilo, isso, isso colabora ou não? Muito! Então assim, ou a pessoa quer se autoconhecer, ou se a pessoa vai, vai abrir uma sociedade com alguém, também tem, assim, mostra isso. Se, ela, se é um tempo bom para fazer uma viagem longa ou para se mudar de emprego, de casa, uh, quando ela vai casar. Colabora para tudo isso. Nossa, mostra tudo. A astrologia tem várias linhas, né? A astrologia tem psicológica, kármica, racional, mundial, empresarial, médica. Aquela questão de... De, de número, o melhor número para você fazer alguma coisa e tal, tem a ver com a não Não, aí não tem nada a ver, aí seria uma outra. Me perguntam coisa. muito isso, engraçado: lua uh, e é tal, é uma boa data? Como esse número é bom? Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Certo. E, e por que uma pessoa então faria uma pastral, além dessa, dessas questões, assim, não é? Eu tenho curiosidade. Se a minha irmã faz uma pastral, você que está vendo o programa aí de repente pode pensar falando: ah, isso é esotérico, e tal, não sei o que, Não, já falei falando que é ciência, mas o, o que, o que de fato, assim, por que, que eu, eu, eu, eu seria interessante a fazer uma pastral quem está assistindo o programa? Então, cada cada pessoa tem uma busca. Tá buscando uma coisa, né? É, pode ser porque ela vai casar para saber se os mapas são compatíveis. Isso chama sinastria. Pode ser porque ela vai se mudar e ela quer saber se o trânsito astrológico é favorável. Trânsito astrológico é como tal, onde estão os planetas atualmente a partir do seu nascimento, onde estavam no seu nascimento. Então Estão conversando com quem? Estão contra quem? Estão brigando com quem? Isso a gente vê o que é bom, o que, é, o que, é que flui, o que, é que dificulta. Ele, ele colabora também para a questão do, da relação de uma pessoa, porque às vezes falam que o cara que é de um signo igual ele vai se dar melhor do que em signos opostos dentro do mapa e tal. Tem a ver isso também, não? Então, eu gosto muito de, de, de, de é, reforçar isso, porque os signos são opostos, tipo aquário e leão. São opostos, mas são complementares. Então, tem coisa que você tem, eu, no caso, tem coisas que eu tenho que o leão não tem, tem coisas que o leão tem que eu não tenho. Essa é boa. Agora, sobre elementos. Maluco aí. Ah. Sobre, sobre elementos, é sim, tem, tem. Não só de signo, mas a, a, a essência maior de cada indivíduo, né? Porque, tirando assim, rapidinho, é, ar e terra não é uma coisa que se conversa muito bem água e fogo não é um negócio que flui, mas isso isso é no básico no comecinho. Claro. Porque se você fizer o, o, o estudo do seu mapa da outra pessoa que você está interessado, você pode encontrar coisas que então é legal até para para você então que, que deseja conhecer, viver essa experiência, né? Eu continuo mais falando de longevidade, mas a longevidade uhum. mexendo com a questão física, mental, uhum. é, emocional, espiritual e o mapa astral, tecnologia que né? tem tudo a ver com isso, e viver uma experiência nova, viver uma experiência de se autoconhecer, seria isso também? não? É, se é, autoconhecimento com certeza, com certeza, tem que dar um monte de, nossa, mas eu não sabia disso, agora que você falou, me lembrei do que eu fiz quando era criança. Cara, que, que louco isso aí. Você recomenda, Lu, de, da pessoa que talvez queira entender o comportamento dela, ou ir com parceiro ou sócio e tal, enfim, que faça junto um abastral não? Ou cada um faz o seu, assim, mesmo que a pessoa não saiba? Não, normalmente, se é, se é de duas pessoas, a gente pode pegar a data de cada um, né, os dados de cada um e cruza. Entendi. como a sinastria, porque aí a, a sinastria ela se refere a relacionamento, mas ela se ela também fala do mapa composto, ela fala do sabe dos dois juntos das pessoas juntas, como a energia, a força das pessoas age juntas. Quer dizer, então se uma pessoa está curiosa em saber por que, que a relação dela tá assim ou assado, ela vai pegar alguém aí, né, pega os dados do parceiro, do sócio, vai e faz para ela e já descobre É bom fazer antes, né? <risos> para não ter que... Ai, meu Deus, e agora eu já assinei, já sou sócio, já casei. Aí, aí vale a pena. Não tô falando que a pessoa não deve fazer claro. se o mapa não for favorável. Né? Claro. Só para saber que tem coisas que não vão ser fáceis. Interessante. E para achar a Luiza é fácil, como é que faz para pessoa que quer então mergulhar nessa experiência de fazer o um mapa astral, de entender mais a astrologia, como é que faz para encontrar a Luísa, hein? Ó, oh, acha Luísa Curtir no Facebook e acha no Gmail. É Curtir.luísa.gmail.com. Legal, vale lembrar que o curtir é com Y, tá? Igual o mais, é com Y. Irmão, né? É isso aí. E Então tá bom, e o que a Lua e a Astrologia oferece para quem quer fazer o mapa astral? Bom, a Astrologia tem um monte de coisa, né? Então tem essa parte do mapa astral, tem a parte dos trânsitos planetários, né? Que é tipo uma atualização do quando você precisa tomar uma decisão. Tem a Revolução Solar, que no seu aniversário você faz um mapa e aí dá outro ascendente, sabe? Como você, a tua essência para aquele ano e as tendências. Uma pastral de bebê, de recém-nascido. Olha que legal isso! É muito legal, é lindo, porque não, você, não fala, você não fala as coisas que vão acontecer. Até porque não é adivinhação. Não é né? Mas você pode ajudar pai e mãe, sabe? A lidar com uma, um gêniozinho e tal. Certos comportamentos aqui. Personalidade. Da criança. É. Que legal, isso é, que bacana. Você que tem filho aí, ó, de repente, ou por que não experimentar também fazer do seu filho aí? Né? De repente vai te responder várias questões aí. É, pô, muito legal, Lu. É muito legal. Agora eu quero ver você também então, ser é legal com as respostas rápidas de bate-pronto do lado B. Vamos lá? Vamos lá! <risos> uma saudade, Lu. Ai, tô morrendo de vontade de morar em Niterói de novo, morrendo de ah, saudade de morar lá de Caraí, tô com saudade de Caraí. Niterói demais, né? E se você pudesse voltar o tempo, você deixaria de fazer alguma coisa que você se arrependeu ou não? Ah não, não, não me arrependo não, aprendi, aquela velha história. E nesse tempo de vida aí, qual que é uma alegria que, que te marcou? Ai gente... Sem querer ser bobinha ou sentimentalóide, mas duas, que foram meus filhotes o nascimento deles. Ser mãe é muito legal. Nossa, seu pai é show de bônus também. Nossa <risos> senhora, como é bom. Quem é, sabe. Ah, é muito bom. Lu, é, tem alguma coisa que você gosta de fazer quando ninguém vê você fazendo? não? Olha, eu sou esquisita, né? Então eu faço umas coisas meio estranhas, assim, ou sei lá. É que de perto todo mundo é esquisito, é... É esquisito né? É... Eu converso comigo em francês para exercitar, Nossa. eu falo, pergunto, canto até. Olha que demais, eu não sabia disso. Ah, é, mas é, ninguém tá vendo, né? E faço umas coreografias também, de vez em quando, meio facrete, assim, sabe? Que louco, Passo, isso, cara. Eu fico dançando. Aí, né? <risos> é, tô, tô entregando minha idade, né? E, e fala aqui. E, e, tem alguma coisa que você gostaria de fazer, que se ninguém pudesse ver? Pra lá, não é? Não, pra lá. É ah, isso aí, né? É, não, não. Ter pessoas ou não não vai me oprimir. Eu vou fazer. Se eu tiver vontade, eu vou fazer. Eu assumo ah, os pecados. É uma pessoa extremamente livre, faz o que quer e doa quem doer. Ah, eu assumo tipo... os pecados. Eu sou aquariana, né? de bola. Acho que é isso, né? Então, olha, continue comigo de grana com curtidas, sempre trazendo coisas bacanas pra você, assuntos interessantes. Astrologia. Manda uma mensagem pra Luísa lá, de repente você vai se surpreender com seu mapa astral e conhecer mais essa ciência. Façam isso. Beleza, gente? Continue comigo, afinal de contas, sem você o canal não existe. Valeu, Lu. Obrigado, um amor. Beijo, meu amor.